Na minha vida. Eu vou te dar um exemplo, cara. Aproveitar, é, já que nós estamos aqui, e também aproveitar aí esse sucesso de vocês incrível, né? Que é incrível. Não sei porque que eu falei incrível. Porque incrível é... Pra é, mim é incrível. É, não tem nada, de, <risos> tem nada de incrível. Ele é, é, digamos, justificável. Agora ficou bem melhor. É, vamos lá. Eu, em 2015, tive um problema no olho direito, então eu fui operar a retina. Descolamento de retina. Você tem dois métodos para acertar isso. Silicone e gás. E o médico vira para mim e diz... E aí? Eu digo... Uai, sei lá. Não né? é um médico, porra, porra nenhuma. Né? Ele falou... Só que tem um problema. Se botar o gás, vai ter que ficar meio que uns quatro meses sem andar de avião. Bom, eu... Naquela época... Eu sou um palestrante, eu pegava avião todo dia. E como eu já disse, sou do time que se não trabalhar, não come. Então, falei, silicone, claro, o, o, o gás não rola. Então, claro, silicone. O que não me foi informado é que em um, um em cada mil, o silicone é incompatível com a retina. Caralho. Então, pimba, que eu sou bom nisso. No negativo, claro, eu sou bom. Né? Então, necrosou a retina E não é... tem o que fazer, é, destruiu a... a retina é um papel de parede que fica no fundo do olho Que refrata a luz é, O silicone destruiu, como se fosse uma festa de criança Com papel de parede de papel de seda, sabe? Assim. Então, vista direita, zero Bom, vamos para vista esquerda Vista esquerda Eu tenho escavação do nervo óptico Que é o outro grande problema da oftalmologia Não tenho o que fazer mas é assim, é, é, o, o normal é 0.3 milímetros, é, bateu 1.0 é a cegueira, que no meu caso seria completa porque a outra já é, e eu tenho 0.8. Então vamos dizer que eu enxergo por 0.2. Beleza? Estamos bem? Estamos jóia. Então vamos lá. O é, olho direito pro... não funciona. Nada, zero. Muito bem. Então eu enxergo 14% de uma pessoa normal. Bacana. Aí, semana passada, você vê como a fé... É, é, né? Semana passada, a visão despencou. Se você já tem 14% e a visão despenca... É um tipo, problema. É, não, não tem celular, não tem computador, não tem coisa, não tem dirigir, não tem, não tem nem atravessar a rua. Ah, ontem eu fui e eu tô, estou... Tô, Depende um pouco do dia que vão assistir esse negócio, né? Mas nós estamos gravando aqui no dia tal. Então foi ontem, né? O oftalmologista, doutora Cleide, na rua Sergipe, no bairro de Genópolis, 16 horas. Eu falei, não estou enxergando porra nenhuma. Então, senta aí. Aí, põe, colírio, aumenta, dilata, coisa tal. Agora, deixa eu enfiar uma lente. Eu vou botar um C aí. E ela botou um um trabuco no meu olho, assim, um negócio de né, tal coisa. Aí eu, eu fui percebendo que ela foi ficando agoniada, angustiada. né E aí, depois de umas duas horas de exame, ela falou, pode sentar lá, eu já, eu já sei o que é. né Bacana. Então eu me sentei e ela disse o seguinte, é, você não está enxergando porque tem uma secreção é, que, que, que tampou. Então, é, e eu vi a secreção, porque com os instrumentos eu vi. E eu vou dizer para você... Eu sei que tem esfirra, mas não adianta eu, eu, eu, vou, eu sou um escravo da clareza O que acontece Não sei se você já teve bronquite Manja catarro uhum. Aí você tirou o catarro e, e cuspiu no vidro Então tem aquela porra verde E, e onde está o catarro Você não vê do outro lado, tá certo? Então, eu tenho uma porra verde Como se tivessem cuspido no meu olho e tal. Então eu só consigo ver de ladinho Aí eu perguntei pra ela, e essa porra dessa, desse catarro veio da onde? Então, ela olhou pra mim de maneira contrita, angustiada. Ela me disse, "Só tenho um tumor atrás da retina. Então, isso eu fiquei sabendo, tá fazendo umas 24 horas, tá certo? Caralho. É, Só senhor tenho um tumor atrás da retina, é, é, assim, é... é tipo... É, é, assim... É, eu espero que você entenda que qualquer tentativa de tirar o peso e a gravidade seria leviano da minha parte. Então, eu estou dizendo o que é. Você tem condição de encarar o problema né? e, e entender que é um tumor. É um tumor. está atrás da retina. Assim, portanto, é, é, é complicadíssimo porque qualquer intervenção tem que mexer na retina, o senhor já sabe o que acontece quando a gente mexe na retina e ainda, bom, no caso de ser é, é, é, dependendo do tipo do tumor é, enfim, é, é, é, é, é oncologia, é quimioterapia, é radioterapia é câncer no olho o que eu repito, não é muito comum né talvez você não conheça ninguém que tenha câncer no olho, e parar e parar fiquei olhando, né e ali, meu amigo, eu entendi que eu tinha mais um tempinho para enxergar alguma coisa, para ver a cara dos meus filhos, né para ver o pôr do sol mais algumas vezes, mas que, é, na melhor das hipóteses, eu não enxergaria mais. Na melhor das hipóteses, né eu não enxergaria mais. Sair dali... E eu tinha uma palestra para dar 20 horas. Então, claro. Aquelas pessoas do escritório com quem eu falo.